É provável que em algum momento desse vídeo vocês me vejam dando um pouco de risada porque as coisas que eu vou falar aqui é praticamente impossível de acreditar e muita gente não tem noção do que realmente acontece de verdade aqui no Brasil e quais são de fato os nossos reais patrimônios. Vamos lá que vocês vão acompanhar comigo. O Brasil é o maior país do continente sul-americano, é o maior da América Latina, e o quinto maior do mundo em extensão territorial, depois da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e o terceiro maior da América, com uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, incluindo mais de 55 mil quilômetros quadrados de água. É o sexto maior país do mundo com o maior número de habitantes, com mais de 210 milhões de pessoas. É também um dos países com maior diversidade cultural do mundo. Tem a maior colônia japonesa, italiana, árabe, alemã, portuguesa do mundo. O litoral brasileiro é um dos maiores do mundo, com mais de 7 mil quilômetros de extensão. A economia brasileira é a maior da América Latina e a oitava maior do mundo. O Brasil tem um dos maiores sistemas de rios do mundo sendo o rio Amazonas o maior rio do mundo, tanto em comprimento quanto em volume de água e ainda possui a maior floresta tropical do mundo, sendo dono da maior biodiversidade ainda não identificada no planeta Terra. As Forças Armadas do Brasil, que são o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, são a maior força militar da América Latina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 O Exército Brasileiro possui o maior efetivo da América Latina com uma força de 290 mil soldados e também possui a maior quantidade de veículos blindados para transporte de tropas e carros de combate. A Força Aérea Brasileira tem o um efetivo atual de mais de 77 mil militares, mais de 670 aeronaves, sendo a maior força aérea da América do Sul, perdendo apenas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 Entre os principais produtos de exportação estão aeronaves, equipamentos elétricos, automóveis, etanol, testes, calçados, minério de ferro, aço, café, suco de laranja, soja e carne enlatada. A nossa economia corresponde a três quintos da produção industrial da economia sul-americana. O Brasil comercializa regularmente com mais de uma centena de países, sendo que 74% dos bens exportados são manufaturas ou semi-manufaturas. O Brasil é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e União Europeia. O Brasil tem a maior frota de helicópteros do mundo. O Brasil é um dos países que mais recebe turistas no mundo, em torno de 10 milhões de turistas por ano. O Sistema Único de Saúde Pública brasileiro é o maior sistema do tipo no mundo, totalmente gratuito e referência internacional. O Brasil é o décimo maior consumidor da energia do planeta e o terceiro maior do hemisfério ocidental, atrás dos Estados Unidos e Canadá. O Brasil possui a segunda maior reserva de petróleo bruto na América do Sul. O país é um dos mais importantes do mundo na produção de energia hidroelétrica. A energia nuclear representa cerca de 3% da, da matriz energética brasileira. O Brasil tem o segundo maior número de aeroportos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil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 para o mundo, a Amazônia Azul, ou território marítimo brasileiro, corresponde a aproximadamente 3,6 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à superfície da floresta amazônica. O Brasil possui muitas das principais tecnologias necessárias para produzir armas nucleares ou armas de destruição em massa. O Brasil já possui secretamente a tecnologia para a produção de uma bomba atômica. O Exército Brasileiro, através do seu Instituto Militar de Engenharia, já adquiriu tecnologia suficiente para que, assim que o governo brasileiro desejar, construir a bomba atômica mais poderosa entre todas, a bomba atômica termonuclear. Os peritos do Laboratório Nacional de Los Alamos concluíram que, Tendo em conta as suas anteriores atividades nucleares, o Brasil está em condições de produzir armas nucleares dentro de um ano, sendo que o Reino Unido desenvolve armas nucleares dentro de três anos. Dados recentes informam que a economia do Brasil tem um produto interno bruto de mais de 6 trilhões de reais, ou mais de 2 trilhões de dólares americanos. O Brasil é a segunda maior economia do continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos. Brasileiros e brasileiras, inclusive os que estão no exterior, vocês sabiam disso tudo? O que foi dito nesse vídeo não chega nem perto do que o Brasil possui, de fato, como riqueza natural, econômica, acadêmica, institucional, militar, etc. O Brasil é muito mais rico do que isso. Temos muitas coisas que o Brasil possui que não nos foram reveladas. Inclusive a tecnologia alienígena. Diante do exposto, eu torno a perguntar como um país tão rico igual o Brasil pode ter um povo tão pobre igual o brasileiro? Você não acha que é hora do governo brasileiro parar de vender nosso patrimônio e começar a construir fábricas que transformam a matéria-prima brasileira em produtos de consumo interno e para exportação, temos muito para discutir e pouco tempo para resolver nossos problemas, porque o povo está passando por necessidades, por exemplo, falta de emprego o pagamento de bons salários para aquisição de bens que tornem a nossa vida mais alegre e mais interessante. Para encerrar, digo a você que eu tenho um orgulho enorme de ser um brasileiro fiel à minha nação que acredita no potencial do povo, que hoje carece de um líder de verdade que colocará o Brasil no lugar onde ele realmente merece figurar. Obrigado por ter assistido esse vídeo e nós nos vemos em um próximo vídeo.